Falhei uma tecla isto tocar de improviso não é, não é, não é, não é brincadeira né? isto nem é para, para, para o meu nível. Isto não é para o meu nível quem toca de improviso já são músicos que conhecem tudo né? eu sou um principiante e já quero começar a, a brincar quero brincar com, com o teclado estava uh, nesta nota e tinha que descer para esta e descer para esta é uma diferença grande